Olá meus amigos e minhas amigas mais aí um capítulo do canal Robson do Zé. Olha só gente, eu plantei esse coentinho aqui ó tá com mais ou menos uns 15 dias plantei ele bonitinho tem um vídeo dele plantando. Acabei de ligar a ele ele deitou um pouquinho mas olha só gente aqui essa cebola. Olha só tem várias receitas de adubo que você encontra na internet eu respeito cada uma delas certo? Essa essa aqui deve estar com um mês mais que meu filho plantou. Eu fui no mercado, comprei uma cebola que aqui não tinha, ok? E ele plantou esses dois, esses dois pezinhos aqui, olha como fiou. Olha que maravilha, gente. Olha só isso aqui, ó. Olha. Ó, é, tem, tem cebola aqui, ó. Da grossura do meu dedo aqui, ó. Se você pegar essa cebola aqui, ó, ela é quase da grossura do meu, do, do meu dedo. Essas aqui, ó, já estão fininhas, ó. Aqui já são mais fininha, ok? ok. Por quê, gente? Aqui, gente, é uma sorte que a gente dá quando o adubo, ele fica bem composto, certo? Tem que ter uma mistura, ok? Eu uso o adubo aqui, gente. Eu uso o esterco de vaca, 50% esterco de vaca e 50% terra. O que é que, que, que eu faço? Ali, ó, foi uma cebola grossa que eu plantei. tá com o quê? Tá com... Uns 15 dias também que eu, que eu plantei, elas estão fiando, estão novinhas ainda. Lembrando, gente, cebola não gosta de muita água, certo? Você tem que aguar, mas ela não gosta de muita água. Se você aguar muito, ela vai. Ela vai. Como é que diz? Ela não, ela não vai engrossar igual essa aqui. Olha, olha, olha só. Agora aqui, o que é que acontece? Olha só como é que tá isso aqui, ó. O que é que acontece? Cebola aqui, quando você vê que ela começou a afinar, você tem que arrancar ela e replantar. Porque ó, essa aqui é, é nova, olha, então ela nasce bonitinha. A partir que ela começa a brotar aqui, foi plantado três fios, já tem uns cinco ou seis em um, em um mês. Né? A partir do momento que ela brotar um monte de fio, não tem mais adubo nenhum que volte ela a ficar bonitona. Você tem que replantar. Esse é o segredo da, da, da cebola, sempre replantando, tá bom? Olha só aqui, tem um coentinho aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Eu também uso, gente, o adubo da o o, o o esterco das minhas galinhas. Eu eu tenho aqui essa essa caixa aqui, aonde eu vou pondo aqui os os, os dejetos de galinha. Também uso de vaca, só que esse esterco aqui, gente, é esterco de galinha. Pode serra e terra Vou mostrar pra vocês o que é que eu faço aqui, ó Olha só Aqui, gente, é o meu Como é que diz? É o meu quintalzinho, é o meu galinheiro Eu tenho só essas galinhas aqui, gente Se você viu no canal Zé Maria, eu já peguei quatro Caçaco aqui, parece que tem mais um Que comeu minhas galinhas quase tudo é Tudo cheio de tela, ó Mas ele, ele entrou pelas telas E conseguiu matar umas galinhas minhas aqui ó, ok? O que é que eu faço aqui, ó aqui ó, eu acimentei um, um, um, um pedaço, e esse outro eu deixei aqui ó, olha só, aqui ó, isso aqui tudo, tudo isso aqui é adubo, aqui eu ponho o que? Aqui eu ponho o resto de mato, quando eu, quando, quando eu tiro lá, lá, lá, lá, lá, da, lá da horta, aqui ó, você vê que tem, aqui, que tem aqui ó, isso aqui foi o guaco que eu, que eu pudei, coloquei aqui, e elas vão pindicando, e fica aqui esse adubo, Azé. Zé. É meio nojento os restos das galinhas. Gente, o seguinte é, se isso aqui vai ficar na raiz, não vai passar para as folhas, ok? Ok? O adubo é legal, certo? Sempre, sempre vamos usar assim. Nossa. Aqui, ó. Aqui hoje eu já renovei todo aqui ó, o pó de céu, aqui, ó. Aqui tá aqui o comedouro, ok? Renovei aqui o bebedouro aqui, ó. Entendeu? Renovei aqui, ó, já o, o, o pó aqui, ó eu é o pode ser que eu renovei olha só aqui tem uns ovos aí ó tem só três galinhas já peguei cinco ovos hoje aqui eu vou deixar para mim fazer uma receita gente de de polvilho ou oh, mandioca e, e me, mandioca ovos e farinha de trigo para fazer uma rosquinha que eu vi no no, no programa de televisão mas, é, via Brasil muito bom gente então logo logo vai ter isso aí ó Logo, logo vai, vai ter uma fraldinha para nós aí. Ok. Aqui é o puleiro delas aí, ó. Então, ok. Aqui elas... Eu ponho aqui o, o, o pó. Quando tá muito cheio de de, de de galinha, eu retiro. Já fiz isso hoje. O que eu mostrei lá, já retirei hoje. Olha o que, é que eu vou fazer agora. Aqui, olha só. Eu tenho aqui o meu, meu pé de limão, os pés de cana... Todas as folhagens que eu vou tirando, eu nem jogo fora, gente, nem toco fogo. Eu faço um monte, vou misturando com a terra aqui, ó. Devagarinho, essa terra vai ficar composta aí, ó. Você vê, resto de mato, de, de capim, certo? Aí eu venho aqui, pego essa terra já macia, ó. Você, você, você vê que é uma terra adubada, ok, ok? Gente, não tem receita específica para adubo. Você vai misturando e um, um composto que você gosta. Eu gosto de esterco de vaca e terra. E também uso o esterco de galinha com pó de serra. Isso é muito bom. Não pode pôr muito pó de pó de serra. Lembrando que o pó de serra tem que passar um tempo para começar a se decompor na terra. Lembrando, a terra, gente, é a base de tudo, ok? A terra é formada tudo. Então, a terra tem que decompor esse adubo. Aqui, aqui, aqui ó. Aqui é um pedacinho de, de, de, de cana aqui, ó. Que, que os, os, os meninos consumiram, ó. Ela está se decompondo. Então, é assim. Você tem que pôr num um lugar e esperar... Essa matéria aqui, ó, essas folhagens se decompor aí. Aqui eu vou tirar essas maior que nem para cá, toquinho de pau aqui, ó. Esse aqui não vai, esse aqui eu ponho para lá para se decompor. E eu vou levar só essa terra aqui, macia. Vou, se possível, peneirar, certo bonitinha, e vou misturar lá com, a... com aquele pó de serra, okay, ok? E deixar o pó de serra se decompor. Tá bom? Esse é o segredo de um bom adubo. Entendeu? Aqui você tem que mexer com, com, com um carinho. Numa mão, eu tô sem luva. Mas na outra, se você quiser pôr luva, é muito bom. Ok. ok ó, legal. Eu tô... Como eu tô gravando, eu não posso... Olha, ó. Eu não posso usar luva que fica ruim. Olha, aqui, ó. Terra boa, tem que ter minhoca aí, ó. Entendeu? A terra, se a terra tiver minhoca, ela é boa. Ok, olha, olha. Então eu vou fofando aqui a terra. Misturo, eu misturo com aquela... Eu misturo com aquelas folhais, tá? Se decompondo. E vamos que vamos, pode. Olha só, então aqui eu afastei todas as folhagens, ó. E, tô, e, e vou puxar, to, olha, toda essa terra aqui adubada por cima com, com folhagem, eu vou tirar. Agora aqui, ó, eu vou separar essas folhagens maiores, para não atrapalhar lá. Vou pôr para cá de volta, depois eu vou fofar a terra e vou cobrir aqui, ó. Vou, vou pôr terra tudo aqui em cima. Agora eu não vou fazer isso não. Então aqui, ó, o que, é, que é que eu faço? Aqui eu vou pegar uma vasilha, aqui eu peguei um saco. E vou pegar, ó, essa terra misturada com, com, com adubo. Aqui é totalmente orgânico, gente. Olha só, gente, o que, é que eu, o, o que é que eu produzo aqui, ó. Quase meio quilo, um chuchu, ok? Chuchu aqui, eu plantei ali. E ele subiu nas canas aqui, tem outro vídeo mostrando. Ok, vou aqui okay, mais um aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem mais, olha, ó. Vou colher aqui, ó. Mais dois aqui, ó. Isso aqui, gente, é coisa simples. Aqui, num, esse meu espaço aqui não dá mais do que 30 metros quadrados, eu tenho um monte de coisa, então, e é, é, é porque eu não tenho tempo, o canal Zé Maria Lima, eu trabalho muito para abastecer o canal Zé Maria Lima, e também para ganhar o pão de cada dia, então eu não tenho tempo de estar tá cuidando direitinho, como as minhas plantas devem, isso aqui gente, requer muito carinho também, não é só adubo não, você tem que mexer nas plantas, pronto, agora que eu recolhi isso aqui, então aqui agora, eu vou levar lá para aquela caixa, onde tem um pó de serra que eu vou misturar, esse adubo aqui já composto, o pó de serra ele vai servir para quê? Para Pra para dar um, um para fofar a minha terra, entendeu? O pó de serra vai, vai manter a minha terra fofa, tá bom? Então, é, então, vamos lá. Olha só, então aqui, ó, eu trouxe a terra. Aqui tem um pó de serra com dejeto de galinha, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, aqui o, o bom é, é usar uma, uma, uma, uma enxadinha, mas pode ser a mão mesmo. Se você tiver de luva, ó. Ó, você pode misturar com a, com a mão, pegar aqui a pazinha aqui, ó. ó. ó. Então você vai misturando, bem legalzinho. Aí depois desse torrãozinho, você vai macetando aí, Então aqui, isso aqui, gente, é, é um tem um nome disso, disso, disso, disso aqui, não, não sei se é composta que faz. Ó. Agora aqui se você tem assistente de vaca, é que eu não tenho, eu vou, eu vou buscar ainda. Eu vendi meu carro, estou sem carro, então agora tá, tá difícil. Quando eu tinha carro. Eu passava nas fazendas, nas chacras E já trazia Então, agora aqui eu vou tirar toda a sujeira resto de madeira que, que, que tiver Ó, então aqui agora, ó É, isso aqui, ó É resto de guarda-roupa É um, também é muito bom deixar dar de com pouco, tá bom? Olha, ó Então aqui eu vou misturar legalzinho aqui, ó Agora aqui, ó Aqui eu já retirei todo o adubo que tinha aqui, ó Já retirei tudo aqui, ó Todo legalzinho Então aqui, aqui é o que é que eu vou fazer, ó eu Vou fofar terra aqui, ó Novamente, ó fofar a terra vou puxar isso aqui ó e vou ó vou procurar terra aqui ó jogar a terra por cima faço decompor aqui ó automaticamente aqui eu vou cobrir com terra ok vai chover esses mais grandes esses mais grossos eu separo ó vou puxar pra cá todinho ó essa terra aqui, e aqui eu vou subir com terra, ó, lá embaixo, ó, entendeu, ó, aqui, ó, essa terra aqui tá toda adubada, então, vou esperar que esse daqui eu aqui, ó, e é aqui que eu faço, ele recebe como, ele ajuda a segurar a água, ok, vai adubar aqui os pés de, de, de, de limão, enquanto isso, esse aqui embaixo que tá com a terra aqui, ó, que eu tô jogando aqui, aqui por cima, ó, essa terra vai decompor essa, essa, esses restos de folhagem, as madeiras grandes eu tiro. entendeu Volto pra lá e enrago a terra aqui pra cima. Aqui, ó. Então é, é assim que eu faço. Aqui é só esperar. que vai ficar bom. Aqui olha só. Então aqui tá quase pronto aí, ó. Você vê, ó. Aqui eu vou ter que tirar todos esses torrãozinhos aqui, ó. Eu vou ter que emagallar tudo assim, ó. ó. Aqui é uma pedrinha, ó. Tem que tirando separando aqui, ó. ó. O legal é que eu pego uma peneira grossa, peneira do tamanho do caroço de feijão, para me peneirar, ó. Então aqui eu vou macetando com a luva, ok? Então sumiu aqui os dejetos de galinha, sumiu aqui no meio da terra. Então aqui agora é só esperar chover, aguar. Daqui uns 15, 20 dias ele tá pronto, ok? Aí aqui é minha esposa, eu, vamos tirando para poder fazer aqui a... pôr no vaso de planta, Ok, aqui a gente vai tirando assim, ó, e vai fazendo vaso de planta aqui, ó, tá bom? Aqui é as alfaces, ó, tá, tá crescendo, bonitinho aqui, ó, tem até uma, uns pezinhos aqui de tomate, que a gente, que a gente joga, joga, joga, joga semente, aí alguns eu deixo, ok? Ó, mas aqui vai arrancando algum matinho, e aqui, gente, é só seguir aqui, folha fo de trevo aqui, ó, tem um pé de cebola ali, um pé de babosa, ali um pé de bálsamo, gente, ok? E aqui ó, bastante pé de alface pequenininho aqui ó, que tá nascendo aqui ó. Bastante pé de alface pequenininho que tá, na, tá nascendo aqui por quê? aqui tinha um pé de alface aqui ó, isso, isso aqui ó, era um pé de alface que cresceu ó. E aqui tem e aqui tem, tem, a, tem a sementinha dele aqui ó, então ele vai caindo. Aqui nós temos aqui o, o pé de açafrão já, esse, você viu? Ele amarelou, tá chegando no ponto da colheita ó, começou a, amare, a, a amarelar ali ó. e... Vai secando é o ponto de, de colheita, tá bom? Então ficamos por aqui. E o legal, gente, é isso aqui, ó. Olha ali, ó. O meu pé de mamão, ó. Tem um mamãozinho madurinho lá. Essa é a madeira, gente. Uma parte dela. Onde eu vou fazer aqui a coberta da minha cozinha, graças a Deus. Ok? vamos que vamos, gente. Pois então, ficamos por aqui. Que Deus possa abençoar cada um. E vamos seguindo aí. Vamos aqui arrumar a cozinha bonitinha. Quando a gente arrumar, legalzinho, vai começar a investir no canal. Fazer coisas novas, bacanas, tá bom? Fui, tchau, tchau, abraço. Se cal se inscrever, gente, agora a gente tem três opções. Na hora que você se inscreve, você vai ativar o sininho, aí vai aparecer três sininhos. Um é você, tá lá escrito, receber todas as notificações, ok? Aí também tem, receber nenhuma notificação. E o outro, receber notificação aí, como é que diz, programada, ou mais ou menos assim, né? então tem três Sininho, se você quer receber todos os vídeos Você vai escolher Aquele, a, aquele, aquele sininho que está escrito assim Todas as notificações Então todo vídeo que eu fizer vai cair Diretamente para você Fui, tchau, tchau, abraço